Olá, a gente começa agora a terceira parte desse primeiro módulo do curso de Jornalismo de Dados Local. Eu sou Pedro Renault e depois que a gente já viu mais informações sobre o seu município no Sidra, agora a gente vai começar a entrar mais fundo no seu território, informações sobre bairro e aglomerados subnormais. Vamos começar? <música> E por que fazer um censo demográfico? Bom, primeiro para conhecer né, o comportamento da população, é, as mudanças das características, a ocupação do território, por exemplo, e a evolução ao longo do tempo, né? de tudo isso que a gente está falando, né? de todos esses comportamentos e é, características da população. Também ele é fundamental para a gente identificar áreas de investimento, sejam públicas ou privadas, até porque o censo ele é a única pesquisa que vai a todos os domicílios de todos os municípios do país. né? E, além disso, ela é a base, é, por ela ser uma, a única pesquisa que realmente tem essa, esse nível de, de, de abrangência, ela vai ser a base das demais pesquisas amostradas do IBGE. Né? A PNAD contínua, por exemplo, é, a amostra dela só é possível porque ela, ela foi calibrada pelo censo demográfico. Então, por exemplo, no próximo censo, é, vai gerar uma nova base e aí ela vai recalibrar, né? tornar mais próxima da realidade... É, essa nova amostra da pesquisa. E, além disso, claro, é, o censo ainda é importante para o orçamento municipal. né? Ele, a partir da contagem dessa população é que é feito o cálculo do fundo de participação dos estados e dos municípios. Antes de você começar a fazer suas primeiras consultas nos dados do censo demográfico, é importante entender que a gente tem um questionário básico, tá? É, que, tá que realmente toda a população vai responder, e tem o um questionário da amostra, que cerca de 10% dos domicílios respondem, que é um questionário maior, é, são previstas aí 76 perguntas. E você vai ver que, além dessa abrangência é, do censo, em termos de chegar a todos os domicílios, vão ter algumas perguntas que só o censo vai ser capaz de responder. Por exemplo, é, o tempo de deslocamento da, das pessoas até o trabalho. E vai ser a primeira consulta que a gente vai fazer aqui, é, em cima dessa, dessa pesquisa. E para isso, a gente vai voltar ao Sidra. Pode fazer a pesquisa da forma mais rápida, vai botar o nome dela, censo demográfico. Então a gente vai procurar aqui o, o tempo de deslocamento no censo 2010, tá? Para você achar essa informação, você vem aqui no, no censo, na, na edição 2010, a gente vai querer o dado da amostra, tá? Essa informação, ele vai estar em resultados gerais. Esse deslocamento aqui que você está vendo é para educação, Ok. Para trabalho, ele vai estar nos resultados gerais. Bom, é a mesma lógica das outras pesquisas, tá? A gente vai procurar aqui por tema. Migração e deslocamento. Provavelmente está por aqui. Pessoas ocupadas que trabalhavam fora do domicílio e retornavam para seu domicílio diariamente por tempo habitual de deslocamento para o trabalho. É isso que a gente está procurando. Então a gente clica e abre a tabela. Bom, uma vez aqui, a gente vai filtrar o que a gente quer. Nesse caso, a gente pode ver ou, as pessoas, ou a quantidade de pessoas né, que, que se deslocaram ou a proporção delas dentro desse universo aí de pessoas que trabalhavam fora do domicílio. Pela questão da ordem de grandeza, vamos ficar na, no percentual. Tá? Percentual do total geral. E agora o tempo habitual de deslocamento do trabalho. Vamos marcar aqui, por exemplo, mais de duas horas, né? A proporção de pessoas que levam mais de duas horas naquele município para chegar até o trabalho. O ano, 2010, tá? A gente vai querer ver os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro, a diferença entre eles, tá? A gente vai fazer uma comparação. Então, vamos aqui, a gente clica na setinha do município, tá? Tá? que eu vou querer saber os municípios especificamente. Clique em região metropolitana. Vou procurar aqui o Rio de Janeiro. Clico nele. E eu vou visualizar. Lembra que você pode baixar essa tabela no formato CSV, como a gente fez uh, na parte anterior. Mas aqui no caso, como a gente vai fazer uma consulta rápida e mais simples, você pode fazer ela mesmo aqui no CIDRA, Tá? Então, por exemplo, para a gente tentar achar aqui um dado mais relevante, vamos botar essa coluna na ordem descendente, tá? Olha lá, tendo feito o ranking, a gente vê que já peria 20% da população é, que trabalha fora do domicílio, leva mais de duas horas para chegar até o trabalho, né? E na outra ponta, temos lá Rio Bonito, só com 1,77. Isso aqui está né, muito relacionado à realidade local de cada município e permite uma série de questionamentos é, para a gente entender esse dado. Né? O que, que leva a isso? É a relação... As pessoas realmente... Um, um, esses números mudam por quê? Será que as pessoas realmente trabalham mais dentro do seu próprio município? Será que elas precisam se deslocar é, para outro? Será que já peri... É, esse, todas essas pessoas vão para... Trabalho, por exemplo, no Rio de Janeiro, no município do Rio. São perguntas que aí realmente vai depender muito da. Cada, cada, cada localidade vai ter a sua explicação particular. Uma coisa muito legal do censo é que ele vai, ele vai chegar até o nível de bairro. Então, por exemplo, é, eu quero descobrir qual o bairro com mais crianças até 14 anos uh, do meu município. Vamos fazer um teste com São Paulo. A gente vai no Censo 2010. Temos aqui o universo e a amostra. É, nesse caso, a gente vai aqui em características da população e dos domicílios. Então, nesse caso, a gente vai querer procurar a população residente, né? Uh, no caso aqui, a gente quer a puridade, tá? Então, eu venho aqui na tabela, nessa, nessa aqui, o 552. Bom, estamos na tabela. A gente quer saber a proporção daquele bairro, Tá? Situação do domicílio é total, sexo total, idade declarada total também. Agora a idade. Vamos te marcar aqui o total? A gente vai precisar fazer um somatório aqui, tá? A gente não tem a faixa de que a gente quer. A gente quer de 0 a 14 anos. Então eu vou botar de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14. E vou somar, certo? Só clicar ali, que ele vai botar todo o grupo desse todo esse grupo de pessoas, no indicador só. Como a gente quer saber dos bairros de São Paulo, gente, lembra que São Paulo, é, na legislação municipal, não são bairros, são distritos, tá? Lembrem disso. No caso do seu município, às vezes você pode chamar, um local, considerar né, uma localidade como bairro, mas para a legislação ser distrito. E aí, nesse caso, no censo, como o censo segue a legislação local, Lá vai, estar com, lá vai estar com a nomenclatura legal, ok? Então, aqui, vamos clicar em distrito. Eu quero o distrito de um município específico. No caso, eu quero São Paulo, certo? Vou digitar. Vou selecionar aqui. Okay? Se eu quiser visualizar todos eles, eu clico nessa setinha. E vou visualizar. a gente visualizar isso aqui melhor, vamos botar, lembra que você não precisa fazer, você pode fazer o download, né, mas você não precisa para fazer uma análise como essa que a gente está querendo ver agora, é só você selecionar a coluna que você quer trabalhar, vir aqui em ordenar, botar em ordem descendente, e por exemplo, cidade de Tiradentes, né, que é um, no caso aqui, um distrito, né, da periferia de São Paulo, é 27%, né, quase 28% da população desse distrito ela é feita de crianças, né, de 0 a 14 anos. E aí, como é que será que está a situação lá? Será que tem escola e creche para atender essa população? É um bairro realmente com bastante gente nessa faixa etária, né, bastante criança. E no outro extremo, se a gente for passando aqui, vejam só. Temos 96 distritos de São Paulo. Na Consolação, apenas 8,8 é, de pessoas, né, crianças de 0 a 14 anos. Então, isso é uma informação que, por exemplo, para chegar a nível de bairro e distrito, só o censo vai conseguir trazer. Bom, já falamos de municípios, de bairro, agora a gente chega nos aglomerados subnormais. Né? Esse é o um nome técnico né, que o IBGE desenvolveu, mas você vai conhecer, vai identificar essa nomenclatura é, como favela, invasões, grotas, baixadas, comunidades, enfim, cada região do Brasil define... É os aglomerados subnormais de uma forma. Então, para unificar uma nomenclatura só, né, o IBGE chama esses locais de aglomerados subnormais. Basicamente, o aglomerado subnormal ele é uma ocupação irregular, né, e um padrão urbanístico também irregular, claro, uma carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com restrição à ocupação. É, por exemplo, em costas, né, no Rio de Janeiro a gente percebe muito isso. Agora que você já sabe o que é o aglomerado subnormal, né, que o IBGE é uma das un... o censo demográfico, né, o IBGE, consequentemente, é a única pesquisa que realmente traz um retrato é, dessa realidade, é, vamos começar a explorar um pouquinho essas informações? A gente vai lá para o Cidra agora. Qual é a informação básica que a gente quer saber sobre os aglomerados? Né? Quais são eles? Né? Então a gente vai realmente lá na página do censo demográfico, a gente vai na edição 2010, Vamos no questionário do universo e vamos em aglomerados subnormais. Tem um tema, tem uma parte só para esse tema. Repare, a gente tem os dados sobre a população e sobre os domicílios. Tá? No caso aqui, para a gente identificar quais são os aglomerados subnormais, sempre a gente olha aqui pelo território para saber o nome do aglomerado efetivamente, vai estar tá como AS, tá? Tá? Então, no caso aqui, vamos procurar população residente de domicílios, particulares ocupados e aglomerados subnormais. Nesse caso, ao invés da proporção, vamos trabalhar realmente com o tamanho da população. Tá? Vamos ver o total, vamos ver o ano 2010. Eu vou escolher, por exemplo, Belém. Tá? Então, eu vou marcar aqui Brasil. Como eu quero trabalhar, descobrir o aglomerado em si, eu clico aqui em aglomerado, na setinha do aglomerado, município, Lembra que eu quero Belém, lá no Pará. E eu clico aqui e eu vou visualizar. Bom, o Cidre gerou aqui para a gente é, todos os aglomerados subdomésticos do, do município de Belém, que é o que a gente selecionou. A gente pode hierarquizar aqui, na ordem descendente. E descobre que Baixadas da Estrada Novas Jurunas é o município com mais pessoas, é o, é o aglomerado, na verdade, com mais habitantes. Tá? Você pode fazer isso também para o seu município e descobrir aí, né, qual é o aglomerado é, com mais pessoas, isso em 2010. Voltando para a parte dos aglomerados subnormais, do SIDRA, a gente pode ver que além da quantidade de habitantes né, e a identificação desses aglomerados subnormais, na parte de domicílios, você pode descobrir também. É, a forma de abastecimento de água, esgotamento sanitário, né? Questões relacionadas ao saneamento básico. Então, tem essas quatro tabelinhas aqui que você pode é, descobrir algumas informações, né? De repente, você pode descobrir uma hora aglomerado do seu município e ver como é que era, em 2010, a, as condições de saneamento básico dele. Os dados, como você já viram, são do censo demográfico de 2010. Mas o que aconteceu de 2010 para 2019, né? Realmente, o censo é a única pesquisa que vai chegar até o nível ali de bairro e aglomerado subnormal, certo? E antes de fazer o censo demográfico, né, antes de realmente o IBGE ir a campo, é, tem uma série de pesquisas prévias que são feitas, né, e discussões também, como eu já falei, como, como, a gente, como você já viu, é, com as reuniões com os órgãos locais. Então, o que, que o IBGE fez? Né? Pensando na né, a questão do adensamento populacional dos aglomerados, o IBGE, ele tinha feito... É, tinha um estudo pronto prévio né, para preparar os licenciadores a irem a campo, né, é como se fosse uma prévia do, dos resultados para a gente saber o que, que a gente vai encontrar em campo. Por ser realmente um, um lugar com adensamento populacional é, e temos a pandemia, o IBGE fez um, lançou, né, divulgou esses resultados para ajudar aí no combate ao coronavírus. Então, ele lançou uma estimativa é, da, população, da população, não, perdão, dos domicílios, que, estão, que estariam em aglomerados subnormais em 2019, prevendo já o censo de 2020, que foi adiado para 2021. Na verdade, é importante ressaltar que esses dados de 2019, eles não estão no CIDRA, porque são considerados uma prévia também, né? Eles foram feitos realmente, eles foram divulgados em caráter emergencial. Você pode, você vai ter acesso a eles. É, aliás, o nosso desafio do final do curso, você vai trabalhar com a base de dados é, com esses resultados, Tá? Você vai ver que vão ter informações não só dos domicílios e dos aglomerados, mas também da distância para hospitais, por exemplo, né? Esses aglomerados para hospitais e instituições de saúde. Para você ter acesso a essa base aí preliminar dos dados de 2019, você vem em ciências tá? Tipologias do território. Aglomerados subnormais. Você pode fazer o download aqui das bases, tá? É, ou acessar também por aqui, as bases de dados, a documentação, tem algumas explicações técnicas. Mas todas essas, todas essas orientações é, vão estar passadas para vocês na hora de cumprir o desafio. Você pode ver que, né, como o IBGE, durante esses, dez, esses quase 10 anos, né, desde o censo de 2010, é, o IBGE aprimorou a sua tecnologia, né, foi a campo algumas vezes, a pesquisa, fez outras reuniões. E o retrato que a gente estava esperando para 2020, né, para ir da campo, você vê que ele é bem diferente do 2010. Então, assim, a gente colocou isso na mesma tabela, mas cuidado principalmente para fazer esse tipo de comparação. Como são metodologias diferentes, a gente não pode fazer essa sua comparação direta. Tá? A gente não pode dizer que é, dobrou, por exemplo, ou mais que dobrou o número de municípios conglomerados é, de um ano para o outro. Tá? E por que, que a gente precisa ter esse cuidado né, e não comparar diretamente o resultado do Centro 2010 com esse preliminar? Primeiro, por causa da metodologia. Né? Agora, a gente não foi a campo e fez essa coleta. Segundo, que a gente não conseguiu ainda fazer essa consulta às prefeituras, né, para identificar se realmente aquele território está irregular, né, aquela ocupação ela é efetivamente irregular. Então, a gente precisa desse tempo para cruzar com a nossa percepção. É, e também, outra coisa importante, nesse, nesse, nesse espaço de tempo que aconteceu desde o censo 2010, tivemos evoluções tecnológicas. Né? Então, a gente hoje consegue visualizar, né, com imagens de satélites de alta resolução, o território de uma forma muito melhor. Então, resumindo: o censo demográfico é a única pesquisa que vai a todos os domicílios do país. Ele também vai ser a base para calibrar as amostras das pesquisas do IBGE. Lembra da PNAD contínua? É um exemplo. ele também, claro, ele é fundamental para o planejamento de políticas, né? seja para o setor público quanto para o setor privado. Chegamos ao fim da terceira parte do primeiro módulo do curso. E no próximo bloco, a gente vai começar a trabalhar com outras bases de dados, de outras pesquisas, que não estão no CIDRA. A gente continua no próximo bloco.